Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Não esqueça de deixar o seu like, se o vídeo for realmente importante para vocês. Não esqueça de deixar o seu comentário e se puder ajudar o canal, né? E você quiser compartilhe o vídeo, tá bom? Nesse vídeo aqui eu vou explicar de uma forma mais rápida possível para pessoas leigas, tá? Como não cair num site enganoso, tá bom? Eu vou dar um exemplo claro aqui, mas serve para todos os sites que você precisar acessar para abriu um, principalmente sites que você vai digitar seus dados, né, como a buscar um boleto, enfim, um cartão de crédito que você vai digitar os seus dados, tome muito cuidado, vamos fazer um exemplo claro aqui, ó. aqui nós estamos na página do Google e você vai digitar aqui, eu vou digitar aqui um nome, tá? não é propaganda da empresa, é simplesmente é, um exemplo, tá bom? Unicar, Unicar é uma, tem vários nomes, quando você digita Unicar, Pode ser unicar veículo, unicar isso, unicar aquilo. Eu, na verdade, estou querendo unicar proteção veicular. Tá? É, então, eu vou digitar aqui unicar proteção veicular. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. ó. Proteção veicular. Você observa, eu digitei unicar, que está colorido aqui. Isso aqui porque eu já acessei. Então, está mais fácil até para você... É... Para você identificar, ele está em primeiro plano aqui, que é o que eu quero. Observe bem. Mas você pode se confundir com esse segundo aqui, ó. Tá? O que está que escrito aqui? Você vai falar assim: não, Unicar é esse aqui que eu quero. Unicar, está escrito aqui, ó. Tá certo? Então você vai clicar aqui, ó. Observe o que vai acontecer. Vai acontecer isso aqui, gente, ó. Você está dentro do site da Unicar. Só que não é essa Unicar que eu quero. E aí você começa a entrar aqui, fale conosco, roube como funciona. Você começa a entrar, vamos dizer que seja lá o site que você queira entrar. Tem lá, digite seus dados para você ter acesso. E aí você começa a digitar os dados como se estivesse no site oficial que você queria. Esse site aqui vai saber de tudo que você digita. Se ele for realmente um, um site malicioso, maldoso. Ele vai só computando tudo que você digita. Como ele sabe que você está procurando o Unicart, Vou repetir, isso aqui é um exemplo, pode ser um banco, pode ser o que for, tá? Ele vai pegar esses dados que você colocou como seu CPF, o seu nome, sua senha, seja lá o que for, todos os seus dados, seus dados que você digitou, ele vai guardar e vai entrar nesse site e vai se passar por você. A partir dali ele pode mudar a senha, pode fazer de tudo, tá? Então vamos lá, como você saber se esse site é seguro ou não? Observe aqui que está escrito, ó, não seguro. Tá vendo aqui, ó, ó. Sua conexão com esse site não é segura. Sempre que você entrar num site, observe aqui no canto se tem um cadeado. Tá? Se não tiver, saia dele imediatamente, porque é um site que não é confiável, não é um site seguro. Tá? Mesmo que sendo, seja o site oficial. Se você está entrando num site, ah, alguém me deu um link e tal, não entre se não tiver esse selo aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Isso aqui é para leigo, tá gente? Pode parecer bobagem, mas tem muita gente que entra na internet, principalmente pessoas idosas. Né? As crianças, eu nem digo que essas crianças hoje são mais espertas do que os adultos. Mas principalmente pessoas de certa idade, que não tem muita manha no computador, né? na internet, e cai mesmo. Então, vamos lá, olha. Esse Unicar aqui não é o que você quer também, porque ele não vai entrar na página que você quer. Então, vamos lá, pessoal. Olha, esse site aqui, que é o que eu quero. Tá? Observe aqui em cima, que não está escrito Unicar. Está escrito clubeunicar.org. se você guardar esse nome digitar lá no no, no no Google o nome certo clube unicar o que muitas das vezes as pessoas não né não não, não não faz essa conciliação não mas é unicar por que, que é clube unicar você não vai nem lembrar né mesmo você digitando números se, se realmente fosse o site escrito www ponto unicar proteção veículo mesmo assim como foi o que eu digitei aqui em cima mesmo assim abre outros sites e é aí que você deve tomar cuidado então vamos lá para terminar aqui ó clube aqui ó clube unicar esse aqui primeiro que é o que eu quero vou clicar aqui e vou mostrar para vocês agora tá pronto esse é o site que eu quero uma coisa interessante se, você, se é um site de uma empresa que você já conhece, a primeira coisa que você deve saber é o perfil dele. Embora isso não ajude muito, porque esse cara falsifica isso também. Bota um site igualzinho e aí é que te, te confunde mais ainda. Tá? Então é importante você ver isso aqui. Observe que aqui em cima tem um cadeado. Esse cadeado aqui, ó, a conexão é segura. Esse cadeado aqui que vai te dar uma, uma certa garantia de que você está num site seguro. Tá certo? Isso aí é muito importante. Pronto, aqui eu estou no site que eu quero e aí eu vou fazer o que eu preciso fazer, tá certo? Essa é a informação que eu queria passar para vocês. É uma informação que parece assim, boba, né, para muitas pessoas, mas também para outras pessoas é muito importante que tem muita gente aqui que cai nessas selada sem saber, tá bom? Então, para você que assistiu, um abraço. Me perdoa se o vídeo ficou um pouquinho acima do que eu queria, mas é isso aí. Espero que tenha ajudado. Um abraço. Não esqueça do seu like, do seu comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho lá em cima para receber aviso de novos vídeos. E eu te agradeço. Um abraço.